Se precisar, a gente combina. Oh! O jogo! V vamos deixar isso aqui. O caminho vai na coragem. Mas é, aqui que a gente usava os, os fiozinhos, hein? Ó. Oh. Os, fio, os fios foram cortados. É a verdade? Beleza, aqui tem outra porta benta. Munição de escopeta. Muito bem-vinda. Pode que já, já cai pro subterrâneo aqui? tem que achar um baúzinho, colocar os fiozinhos ali, hein. Rapaziada. Olha, cachorro! Ô, oh, cachorrinho. aí ah, isso é roda, hein, cachorro. Vai dar uma de patola? Vamos ficar esperto, cachorro. É três tiros, né? Na... Rapaziada. Envia das dúvidas. Vamos simplesmente combinar aqui. Deixar o... Um cachorrinho lock já era. Ó, oh. tem, tem outro ali. O cinegrafista não quer mostrar, mas tá ali esperando o jogo. Pera aí, onde você tá, cachorrinho? Rapaziada, onde é que esse cachorrinho tá? Ai, o, é o que? Dois, dois, dois. dois. Volta que deu treta, tio. tem é bom espatinando. Do, dois cachorros não é de Jesus não, hein Rapaz, os cachorros estão patinando, e aí? E agora? cagão Se inscreve aí, tio Será é que eles mordem mesmo, tio. Vai lá e vê. Será que eles são bravos igual aos dos outros Resident Evil? Vamos, vamos ver qual é que é Rapaz, ele entrou numa porta aqui <risos> Rapaz, até tem um de cada lado, tio É primo do Magnus Quem, quem viu o gameplay aqui do, do, do Remake 1 no, no canal do Cabernet, você Lembra do Magnus, né, tio? Os caras é arisco, é isco, era isco mais uma Plantex Energia insuficiente Beleza, a gente tem que colocar os inter interruptores aqui? Como é que é um negócio? o negócio que o nunca nem viu isso aqui? Pera aí, tem que chegar no 80, é isso? É, ué Metei pra baixo e pra cima Ué! Rapaziada, a cabine fez o código de primeira, tio Vale isso! Nunca nem vi, tio, eu não lembrava desse código nem ferrando Tranquilo, já que o instinto cavernal abriu aí a porta Vamos simplesmente com esse mesmo estilo amoroso continuar essa gameplay, tio, tá lindo Rapaziada, eu acho que é bom pegar esse compreta ali Oh, vamos, vamos continuar com a Estamos ah, com a plantinha aqui, se, se, se o Primo do Magnus bica a nós A gente a plantinha né, com, com amor Beleza, o cavaleiro não conseguiu ver direito Beleza, ó, ó um tá ali ah, a portinha que abriu foi essa aqui Está trancado Com uma trava elétrica oh, Meu Deus, é, é que abre aí, Leon Ó, oh, o Primo do Magnus tá atrás o leitor de cartão Está ligado Fazer aí Ai. Agora você já era, tio. Agora você roda. Vamos ficar esportinho. Ah, meu Deus, caiu os dois no chão. Rapaziada, ah! agora o estacionamento é nosso, tio. Essa parte aqui é só nossa para investigar. Tranquilo, com um local altamente amplo e investigável. A autópsia está fechada. Ó, essa, essa chave de pausa aí, ela é a importante do game, tem mais umas 4, 5 portas ali O a já viu isso, hein Tranqualos Oh meu Deus, mais cachorrinho Rapaziada, <risos> ó, ó, manualmente pra mostrar a velocidade do Leo carregando isso Beleza, vamos só ver o perigo Peraí, jogo, cadê vocês? Meu casa. Aí, Os cachorros são arisco aqui, hein Butinadores Qual é que, o Resident Evil você dá as costas pros caras, eles vêm e você corre, ó Rapaziada, é, será que eles estão em cima? O jogo. Ai! Nossa, ele chega voando pela janela! Nossa senhora, é dois! Ahá! Agora vocês vai... Levar também, tio! Rapaziada, os cachorros é arisco, hein? Ele Chega pulando, tio. Ele finge que tá de boa. Quando vai ver os locos tá caindo do céu. É. Rapaziada, vamos simplesmente combinar essa plantex aqui. V vamos deixar no inventário, precisou, a gente combina A caberninha não está muito lembrado dessa parte aqui de, ó, Vamos descer Vap. tranquilo fazer rapaziada, sala do amor, hein Sala do amor, o que, que acontece? Vamos fazer um gravatório bem bonito, Vap. Beleza, rapaziada, essa parte tá meio escura, tá meio sinistro, hein Parece que tem uma entrada aqui, impressão do Cavernal Impressão Tua, tio Impressão Tua Sobe a rampa, é muito pequeno pra passar Rapaziada, essa parte aí só com a Claire, hein Tranquilo rapaziada, pelo menos gravamos Estamos tranquilamente, tranquilo com o nosso estoque de munição, vá. Belezão De volta aqui. Essa aqui é a sala da autópsia. Não abre. É a porta do final, à esquerda. Bem onde matamos os cachorros maus elementos. Essa daqui mesmo, ó. Parece até uma Coca-Cola aqui. Olha, Olha, cuidado! Hein? Tirotex! Ó, ó, ó, ó. Perninha, hein, perninha. Eita! sorry about that. When I saw the uniform, I thought you were another zombie. Who are you? Ada Wong. And what are you doing here? I'm looking for some guy named Ben. He's one of those reporter types, always looking for a scoop. I heard he was locked up in the cell block, only there's a wrecked car barring the entrance. I've been trying to find another way inside. Vamos empurrar o caminhão então, tio. If we work together, we can move this thing. me a hand here, will you? Tranquilo, o Leon é forte o suficiente para empurrar esse caminhão aí. Mas.. Vamos cair para baixo aqui, com certeza. Ó, tem Plantex ali já, hein? Beleza, já estamos ligados a ter uma Plantex aqui? Rapaziada, é, tem Plantex de sobra, hein? Vamos lá, empurrei que o Leon tá dando uma mãozinha, hein? Oh. Beleza, porta tô lá. Tá ali. Tá bom já, te dá pra abrir a porta. Será que tem que trocar ideia com ela? Ela vem junto agora, hein? Só pra. Aida, wait! aí, Aida. Olha só, ela usou o Leon pra abrir a porta e sai correndo. Ih! <risos> É louca essa mina, hein? Vamos ficar espertos, hein, meu? Pelo amor de Deus, hein? Mostra a escopeta blindada pra ela Beleza Rapaz, é cachorrinho, hein? Cachorrinho, já tá latindo? Ô, oh, meu Deus, e aí? Rapaz, é preso, hein? Tão preso Ô, jogo, calma aí, hein? Cachorrinho, pelo amor de Deus, hein? Tem ser até uma plantinha ver... vermelha isso aqui Vamos pegar, vai Se precisar, a gente combina o jogo, nossa chegou jantando. <risos> Ai meu Deus, rapaziada, os caras chegam jantando, hein? Oi, já que você se ligou na artimanha dos cachorros? Ele deu um capoeira na, na, na porta antes de pousar ao solo. Já chegou bicando ali, tio. O oh, jogo pilantra, hein? Meu Deus do céu, esperava isso, não, hein? É de cachorro aí. <risos> Ele finge de amigo, ainda logo hein? Rapaziada Rapaziada, os caras é hein? Tranquilo, rapaziada, quando a gente tem duas plantas A gente usa essa, ainda tem aquela plantinha verde do furgão Atrás ali no quarto anterior O que que vai acontecer? Simplesmente vão cair pra dentro aqui? Ó, plantas úteis, ó, essa aí é Tudo colorida, hein? Hortifruti grangelsons de primeira classe Beleza, a, a outra cela aqui com certeza... Oh, é só uma cela só? Sim. Rapaziada, é, era só uma cela, hein? Beleza, a gente tem que continuar investigando aqui, porque tem um buraco aqui, só que não tem... Ó, oh, a tampa está fortemente trancada. Acredito que seria melhor uma ferramenta adequada. Beleza, vamos achar essa ferramenta adequada antes de mais nada? Vá, já, já cai pra dentro. Ó, oh, ó, oh, a muniçãozinha já tá ali, hein? Vamos botão aqui, painel de controle. Um painel de controle para travas. A trava parece que está aberta. É, é só você entrar. Beleza. Mas é, tem planta, hein? Ah, já espaço pro linho. Ô, você não pega a bolsinha não igual no, no outro lá? de é uma bolsinha? O é azul. Fala que é azul não, tio. É azul isso? Rapaziada, é a planta é azul. <risos> Peguei uma planta <risos> errada, tio. Ô, jogo! Rapaziada, estamos é, três plantas diferentes aqui. Beleza! Com todas essas plantas já no bolso do Leon. Vou até ter uma chavinha aqui, hein? Se inscreve tio! Let me guess. <risos> you <risos> must be Ben. Você é o Ben, né, carinha? Get up now. Isso, Leon.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 I'm trying to find my boyfriend. His name's John. He was working for a branch office of Umbrella based in Chicago, but he suddenly disappeared six months ago. I heard a rumor that he's here in the city. Six meses. I don't know anything. And even if I did, why would I want to tell you? Come on. Okay, I say we leave him in there. Does anyone know where they put the key to this cell? I have it right here, officer. Pô, é, eu I'm not about to leave não zombies aren't the only things calling around O que Fica marcando. Like I said, I'm not leaving this cell. Get out of here before you lead it right to me. Hey, I'm not going anywhere. I'm the only cop left alive in this building. What? Look, if you want to live, then you're gonna have to leave with me. Isso, Leo. But, do you even know how to get out of the city? Eu é li, onjuro. There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. All right, I'm going. Prê? Onde é? Ó, ó, ó, ó, ó. A gente está naquela sala ali. Tranquilo, tranquilão. Não sei. Ha! Beleza, tem um negócio aqui. Ó. Pé de cabrito. É o quê? agora a gente volta lá. Beleza, com certeza é, é. Eu acho que era aquela portinha aqui a primeira, né? Vamos ver. É onde tinha os do mal. Ba Tranquilão, agora a gente já abre esse buraco bento aqui. Vamos ver qual é que é. Ó. Oh. Vamos, vamos cair de ponta, Leon. Isso, sem medo e vape. Rapaziada, tá rolando os aracnídeos aqui? Tá tranquilo. É, truta do caverninho. É, de boa. Abraça, Leon. Isso. Olha aí, tá, tá, tá tranquilo. Ah, Sobe a escadinha. Rapazes, ah, tem, tem uma salinha aqui. Storage room. Pode ser que tenha umas munição aqui, umas arminhas. Oh, meu Deus do céu, do amor. Beleza, rapazes, tem uma planta azul. Nunca se sabe quando se precisa Então vamos meter essas duas já dentro do baú Baú da felicidade Ó, pega os, o, o cabinho Pega o cabinho mágico que a gente vai precisar só que a gente joga pra fora Vamos dar um salvation aqui Papaiado. Temos nada mais nada menos que já as três peças Que é pra usar num painel que o cabineiro não lembra mais Mas já estamos encaminhados e altamente preparados Para nos locomover fora desse local. Pazer é, suspense, hein? Suspense. Suspense. Prestei as valvuletas, rapaziada. É, acho que era aqui que a gente usa. As... Ah, é, é aqui mesmo, usa três pecinhas nesse painel aqui. Vamos, fica esperto. Vap. Creide. E aí? E aí? I don't think I've introduced myself yet. Leon. Eu estou com a RPD. Isso, Neil. Ei, vai. Achei, ela nem ligou pro Leon? Ela tá tá tirando, é um aqui. dead end. You think we can get upstairs through this shaft? Give me um boost. Eu vou a boost. I'll go and check. Joga ela, Leon, Sem dó, vai. Isso. Olha, agora a gente joga a caída, hein? Top...